Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo anterior, a gente acabou resolvendo uma pancada de puzzles bem difíceis, por sinal. E ainda não acabamos, ainda tem mais. Então vamos lá, vamos resolver. Vamos ver aí o tempo. Ó, mais ou menos agora. Aí! Aí! Galera, tem mais uma seta aqui Ai, nossa, tem uma serra Ativa a serra Nossa, a gente parou o tempo? Tá, o que aconteceu? A gente quebrou, sei lá, o espaço-tempo? A gente morreu? Eu tô confuso agora. Tá, eu não consigo mexer com o personagem. Não, a gente não morreu. Beleza. Aí abriu o olho e não morreu. Tá, voltamos. Eu pensei que ou tinha acabado ou a gente tinha morrido. Galera, eu não consigo pular. Travei. Tem uma pessoa ali. Não sei o que tô andando. É uma cinemática, parece. É uma mulher. Acabou. É, galera, eu acho que então no final do... O nosso objetivo no jogo talvez era encontrar a mãe, a irmã, namorada, uma mulher, não sei. Era encontrar alguém. A gente conseguiu. Depois de quase, sei lá, quebrar a barreira do, do espaço-tempo ali, que a gente ficou quase em câmera lenta, o um negócio, sei lá, meio anormal. Legal o jogo. Assim, o jogo não te dá um... Objetivo claro, ele não te dá uma história, ele só te joga lá e fala assim, joga aí, anda aí, se vira, só não morre. Morri pra caramba no jogo, bastante mesmo, teve partes dizer que eu fiz 4, 5, 6, 7 vezes, legal, mas sei lá, meio fraco, assim, não tem história, não tem muita coisa,